Deixa que a gente explica. Fala, gigante! Seja bem-vindo a mais uma aula do Tio QQ. Hoje a gente vai estudar o tecido mais abundante do nosso corpo, que é o tecido conjuntivo, galera. É claro, se você já chegou nessa aula, porque você já assistiu a aula de Introdução à Histologia Humana e Tecido Epitelial. Kennedy, eu não assisti a essas aulas. É importante, galera. Corre no YouTube. Se você está no YouTube, escreve lá Introdução à Histologia Humana, Kennedy Ramos, Tecido Epitelial. Ou corre na minha plataforma, Bio Explica. Vou deixar o link aqui embaixo para você baixar também material. Por quê? Tem muitas coisas que eu vou falar aqui que eu não vou ter que explicar de novo. Então, se você já tem base, vai acompanhando. então Lembra, a histologia, a biologia, ela tem uma sequência, tá, galera? Então, é importante você assistir essas aulas, correr para cá, aí você já vai ter uma bagagem para assistir essa aula. A gente vai começar nossa aula de tecido conjuntivo, aqui é um geral, mas a gente vai ter aulas mais específicas, para a gente falar de tecido conjuntivo propriamente dito, para falar de tecido sanguíneo, tecido ósseo, e assim por diante. Beleza? Bora começar saindo da frente, para você bater aquele print maroto, tecido conjuntivo. Kennedy... Ele é formado por diversos tipos de células, são muitas células. A gente vai ver aqui um geral, vou mostrar um quadro para vocês de algumas células principais para resolver algumas questões, mas também a gente vai especificar mais essas células ao longo de outras aulas de tecido conjuntivo, tá? Separadas por uma abundante matriz extracelular. Então grava isso, galera, cai muito em prova, tá? Tecido conjuntivo é formado por diversas células e são separados por uma abundante, muita matriz extracelular ou também chamado de substância intercelular. Imagina, galera, que eu tenho as células, imagina várias células na tua cabeça agora, e elas estão mergulhadas num gel. Então, esse gel que circunda é, é, as células, é o que a gente chama de matriz extracelular. E é sintetizado, é produzido pelas próprias células. Eu comentei um pouco mais sobre a matriz extracelular de forma geral em introdução à Astrologia Humana. Por isso é importante você assistir essa aula, tá? Outra coisa, em tecido epitelial, eu falei que o nosso tecido epitelial ele tem pouca matriz extracelular. Pouca tecido epitelial, enquanto que o tecido conjuntivo tem muita matriz extracelular. Tudo bem? Então saindo à frente para anotar com calma. Origem dele. Galera, eu falei lá em tecido epitelial, bora fazendo conexão, que ele é o único tecido, tecido epitelial, que é formado por três origens embrionárias. Pela ectoderme, mesoderme e endoderme. O tecido conjuntivo não. O tecido conjuntivo ele só tem origem mesodérmica, tá? Eu relembrei pra vocês esses folhetos embrionários é, ou folhetos germinativos lá na aula de Introdução à histologia Humana, pra gente não perder tempo, tá? Origem da mesoderme, tá, galera? Ele é vascularizado. Lembra que o tecido epitelial não possui vasos sanguíneos? O tecido conjuntivo é vascularizado, tem vasos sanguíneos, é inervado, exceto quem? Cai em prova. Tecido cartilaginoso. Se cai em prova, todo tecido conjuntivo é vascularizado? Não. Existe uma exceção. Quem é? Tecido cartilaginoso. Não possui vasos sanguíneos, e também não é inervado, tá, galera? Funções principais, a função principal, tá? Unir outros tecidos, tá? Isso, essa união de outros tecidos pode dar sustentação, a gente vai falar um pouquinho mais, pode dar nutrição, porque é importante ele unir para dar nutrição, e ele também tem outra função que é o preenchimento do nosso corpo. Então isso aqui é o geral do começo do tecido conjuntivo. Agora a gente vai estudar a classificação do tecido conjuntivo. É claro que de um livro, muitas vezes para outro, existe uma diferença ou outra nessa divisão, mas eu vou mostrar aqui para vocês a mais utilizada em provas, tá? Então, saindo da frente, você dando uma olhada. Então, olha, a gente vai dividir o tecido conjuntivo, tudo é tecido conjuntivo, tá? Em tecido conjuntivo, é, propriamente dito, a gente vai ter uma aula para falar só sobre isso, tá? Está relacionado a preenchimento, elasticidade, resistência, tá? tudo isso é função do tecido conjuntivo. Tecido adiposo, onde a gente vai falar dos adipócitos, que armazenam gordura. É uma forma de armazenar energia no nosso corpo. Tecido ósseo, cartilaginoso, está relacionado à sustentação. Tecido sanguíneo, que está no transporte de nutrientes, hormônios, tem células de defesa, por isso que está relacionado à defesa. Tecido hematopoético, que a gente vai falar mais especificamente da medula óssea vermelha, que está relacionado à produção de células sanguíneas e também produção de linfa. Galera, saindo da frente. Agora, para falar um pouco sobre a matriz extracelular do tecido conjuntivo, galera. Logo depois, a gente vai falar sobre as células, algumas células do tecido conjuntivo. Agora, lembra, para ficar mais didático mesmo, a matriz extracelular, você tem que imaginar ela como uma geleia, como eu já falei para vocês. Então, olha para cá, até saindo da frente aqui, para quem quiser bater um print, imagina a matriz extracelular como uma geleia. Não sei se você está vendo aqui, mas deixa eu colocar aqui melhor. Olha, imagina que eu tenho aqui, olha, circundando... Uma geleia, tá? Uma geleia aqui, ou uma gelatina. E o que está mergulhado nessa geleia? O que é? São células. Então, aqui eu tenho uma célula, olha aqui uma célula. Aqui eu tenho outra célula, tá? Então, galera, a matriz extracelular, ela banha essas células. Lembrando que a matriz é produzida pelas próprias células. Então, olha, matriz extracelular, também chamada de substância intercelular, ela preenche espaço entre as células... E dependendo do tipo de tecido, sua consistência ela é variável. Como assim, Kennedy? Imagina, galera, quais são os tipos de tecido? tecido conjuntivo? Tem tecido sanguíneo, a gente vai estudar ainda, tem tecido ósseo e assim por diante. Agora imagina, as células do tecido sanguíneo, bora dar um exemplo? Eu tenho a hemácia, eu tenho glóbulos brancos, elas têm também uma matriz extracelular, onde elas estão mergulhadas, só que essa matriz ela tem, uma sub... tem uma consistência, vamos dizer assim, mais líquida, entendeu? Enquanto que no tecido ósseo, lá no tecido ósseo a gente vai estudar que tem células também, como osteoclasto, osteoblasto, a gente vai estudar ainda. Só que a matriz extracelular, ou seja, onde as células estão banhadas lá, já vai ter uma consistência mais densa. Então essa matriz ela pode ser variável de tecido para tecido. Outra coisa, galera, com toda a calma do mundo, a matriz extracelular também, ela pode ser dividida de duas formas. Tem uma forma dela que é, vamos dizer assim, que não tem forma, então tem uma forma que não tem forma, ou seja, tem uma, uma parte da matriz extracelular, então imagina que aqui é a matriz, aqui são as células, e tem uma parte dela que você não tem uma forma muito bem organizada. Essa substância que não tem, essa parte que não tem uma forma muito bem organizada é chamada de substância fundamental amorfa amorfa quer dizer que não tem forma é formado por água é formado por íons é formado por proteínas tá agora no meio dessa matriz aqui você vai encontrar também imagina que eu tenho aqui uma geleia e eu vou encher de palitinhos eu vou jogar aqui palito imagina sei lá palito de dente eu vou jogar concorda comigo que esses palitos de dentes ele já tem uma forma essas estruturas que têm forma aqui, elas são chamadas de fibras, tá, galera? Muitas pessoas usam o termo fibras de proteína. Não tá errado. Só que, segundo livros de histologia até do ensino superior, eles usam o termo fibras do tecido conjuntivo porque nem todas as fibras são formadas apenas de proteínas, tá? A gente vai ver depois isso. Mas quem são essas fibras aqui? É quem? Fibras colágenas, que a gente vai ver, principalmente, constituindo de colágeno, tipo 4, que dá resistência, atração, como um tendão da gente, acho que você já ouviu falar, reticulares, que a gente vai estudar depois, liga o tecido conjuntivo a outros tecidos... Tá? Fibras elásticas que dão elasticidade. Traduzindo, são fibras. Então, de novo, a matriz extracelular, que é a substância que banha as células, ela pode ter uma parte que não tem forma. Qual é o nome? Substância fundamental amorfa, água, íons, proteínas. E tem as fibras. As fibras têm forma, por isso que não é amorfa. Fibras colágenas, fibras reticulares e fibras elásticas. Saída da frente para o print. Agora, a primeira parte da matriz extracelular que a gente vai estudar é a substância fundamental amorfa. Então dá uma olhada pra cá, saindo da frente, pra aquele velho print, olha. Substância fundamental amorfa, galera, é ela que em si da característica gelatinosa, ou seja, uma geleia hidratada, para a matriz extracelular. Do que ela é constituída? Com calma. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. É só, só procure entender primeiro, mas depois eu vou mostrar uma imagem, vou mostrar um desenho. Porque se ficar só na imaginação, meu Deus, eu não estou entendendo nada. Eu acho que parte da didática é você conseguir enxergar a coisa. Eu vou mostrar na forma de desenho. Primeiro, bora só compreender. Então, a substância ela é formada por água, água sob forma de solvatação, Kennedy, com toda a cama do mundo, não sei o que é isso, o que é solvatação? Quer dizer água combinada com íons e moléculas polares. De novo, água sob forma de solvatação quer dizer água combinada com íons tá? e moléculas polares. Ou seja, a água dissolvendo substâncias, galera. Água sob forma de solvatação. Tem um íons, como sódio, como cloro, como potássio. Lembrando que íons pode ter carga positiva. Cátion pode ter carga negativa, ânion. Eu tenho também, pelo meio da substância fundamental amorfa, carboidrato, proteína. Tem um carboidrato, galera, um açúcar, que é chamado de glicosaminoglicano. Olha que nome lindo dele, glicosaminoglicano. É um açúcar é, aminado, ou seja, ele tem nitrogênio, amina, né, nitrogênio, e normalmente sulfotado, ou seja, tem enxofre. A função dele, ele geralmente é um açúcar que fica na membrana fica aqui é um açúcar é, extracelular, que a função dele é ficar puxando água, para a água ficar ao redor da célula. Ou seja, ele atrai e retém água e alguns cátions também, principalmente o sódio. Então a função dele, vou mostrar uma imagem daqui a pouco para vocês, atrai e retém água e cátion, principalmente o sódio. Ele que dá a característica gelatinosa. Agora olha que interessante, galera. Esse glicosaminoglicano, ele pode existir na, fora, no meio extracelular, na membrana de várias células, tá? De várias células. E pode ter substâncias grudadas nele, tá? Só para ter uma noção, tem uma substância chamada de N-acetilglicosamina. E é, uma, é um, um açúcar que pode ficar grudado nele. E esse N-acetilglicosamina, ele, ele que é a substância que a gente conhece como grupo sanguíneo A. Então quem é do grupo sanguíneo A, ou quem é AB, né, porque o AB também tem a substância A, tem esse n acetilglicosamina Tem gente que fala que esse n acetil é uma proteína. Não, galera. É um carboidrato. Por isso que eu falo que quimicamente o grupo sanguíneo, o sistema BO, são carboidratos, tá? Agora, também pode ter outras substâncias grudadas nele que podem ser chamadas de proteoglicanos, que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Esses proteoglicanos, a função basicamente dele também ajuda a atrair água, ajuda a atrair também íons... Mas ele vai dar rigidez, resistência, a compreensão tá? e preenchimento. Então lembrando que isso fica fora da célula. Tudo isso aí fica fora da célula. Tem gente que fala que proteoglicano é a mesma coisa que glicoproteína. Não é a mesma coisa, sabia? É, Para alguns autores, galera, a glicoproteína tem carboidrato e proteína, tá? São proteínas simples ligadas a carboidratos. Só que elas podem ser encontradas no meio intracelular e extracelular. Esse é o conceito de glicoproteína. As proteoglicanos não são proteínas, não são proteínas simples, só, apenas são encontradas no meio extracelular e elas sempre estão é, grudadas nos glicosaminoglicanos. Eu já vou mostrar essa imagem para vocês, que eu sei que está bugando a cabeça de vocês. Traduzido, não é a mesma coisa, Tá? A substância fundamental a mofo também a glicoproteína, algumas delas no meio extracelular, elas são importantes na adesão. Principalmente uma proteína ou uma glicoproteína chamada de fibronectina. Fibro porque ela se une muito, ela conecta muito com fibroblastos, tá? Mas principalmente também com colágeno. Agora, para não bulgar tua cabeça, eu vou sair da frente e eu vou mostrar a imagem para vocês. Agora, para tentar visualizar tudo o que eu falei, galera, dá uma olhada para cá, saindo da frente. Kennedy, você falou que a substância fundamental amorfa faz parte da matriz extracelular. Se o termo é extracelular, está fora da célula, concorda comigo? Cadê a célula? Olha aqui, imagina que essa parte bem aqui que eu estou mostrando para vocês, olha, isso aqui, olha, é a membrana plasmática. Olha que lindo, membrana plasmática, feita de fosfolipídios e feita também de proteínas, tá? Eu tenho o ambiente interno da célula, intracelular, eu tenho ambiente externo da célula extracelular, matriz extracelular, tem que estar no ambiente extracelular. E o que que tem nessa substância fundamental amorfa? Lembra, galera? Eu tenho água, a água está por aqui, no ambiente externo. Eu tenho íons aqui, sódio, potássio, eu tenho cloro, e eu tenho também, lembra que eu falei para vocês, glicoproteínas, tá? Glicoproteínas, principalmente de adesão, à fibronectina, a fibronectina, anotei lá no quadro para vocês. Ela pode se aderir a fibroblastos, que são células. Ela pode se aderir a fibras de colágeno. Então, a gente vai estudar as fibras ainda. Então, a função dela é adesão. Ela, o que está aqui embaixo dela? O que está aqui embaixo são proteínas de membrana chamadas de integrinas, tá, galera? Mas a integrina aqui não faz parte da matriz extracelular. Só a glicoproteína. Outro aqui, cara, chamado de glicosaminoglicano, como eu mostrei para vocês aqui. Olha aqui, olha. Açúcar minado. E nele pode estar grudado... Os proteoglicanos, com é a função básica aqui, Kennedy, é reter água, é reter sódio, no caso, o proteoglicano também vai dar resistência e outras funções, mas reter é água, e é ele, basicamente, galera, que vai dar a característica de geleia hidratada, tá? a característica gelatinosa na substância fundamental amorfa. Agora, bora ver toda a matriz extracelular junto, aqui no esquema que eu vou montar, olha, aqui vou juntar a substância fundamental amorfa com as fibras. Então, dá uma olhada para cá, galera. Já mostrei anteriormente para vocês que eu tenho a membrana plasmática, ou membrana celular, aqui eu tenho o meio intracelular dentro da célula, e aqui é o meio extracelular, tá? Galera, quem é a substância fundamental amorfa? É a água, é íons, eu tenho a proteoglicanas aqui, né? Eu tenho também açúcares aminados... Eu tenho glicoproteína, lembrando que a função da glicoproteína de adesão é aderir principalmente as células chamadas de fibroblastos e também a fibras colágenas. Galera, eu tenho basicamente três tipos de fibras que a gente vai estudar. Vou montar um quadro para vocês. Que são as fibras colágenas. São as fibras elásticas e são as fibras reticulares, tá? São esses três tipos de fibras. A fibra colágena, galera, você pode ver que eu coloquei como um exemplo aqui, ela já vai ser mais grossa, ela é mais resistente à tração, encontrada em tendões, encontrada em ligamentos, tá? É formada principalmente fibra colágena por colágeno tipo 4, tá? Eu tenho outra fibra também, que são essas fibras aqui, que elas estão formando como se fossem redes. Estão formando como se fosse retículo. Toda vez que você escutar o termo retículo, é como se fossem redes de coisas conectadas, tá? Retículo. Tanto é que retículo endoplasmático, eu não sabia, Kennedy. É porque é como se fosse a conexão de várias coisas. Então, está formando uma rede. São fibras reticulares, formado principalmente por colágeno tipo 3, tá, galera? Colágeno tipo 3. A função das fibras reticulares, principalmente, é para servir como esqueleto, ou como a gente chama de arcabouço, para alguns órgãos, como fígado, como rim. Como assim, Kennedy? Quando você se mexe assim, ou dá uma corrida, por que você não, se, não sente o seu fígado mexer muito no corpo? Por que você não sente? Porque eu tenho lá um, uma rede de fibras segurando ele lá, ei! Como se fosse um arcabouço, como se fosse um esqueleto segurando ele, tá? O nosso fígado, os nossos rins, essas são as fibras reticulares, tá? Agora também eu tenho fibras que podem dar maior elasticidade, que são as fibras elásticas, tá aqui, ó fibra elástica, onde eu posso ter elasticidade em vasos calibrosos, principalmente artérias, elas precisam ter elasticidade, tá, galera? Até porque é um fluido, é o sangue que está passando lá, ou se a gente está trabalhando com a linfa, também é outro fluido que está passando, então ela tem que ter uma elasticidade. Então essas aqui são as fibras que eu vou mostrar melhor em outro quadro. Agora bora pro nosso esquema, galera, falando sobre fibras. Dá uma olhada pra cá. Então, as fibras do tecido conjuntivo. Como eu já falei, não gosto de usar o termo fibras de proteína. Se cair em prova, não tem outra pra marcar, tá certo? Porque nem todas são formadas basicamente somente por proteínas. Até o próprio colágeno, por alguns autores, considera ele como uma glicoproteína, sabia? Mas a gente vai considerar aqui como proteína. Olha, então eu tenho fibras colágenas, mais frequentes e resistentes à tração, como eu já falei. Mais frequente principalmente o colágeno tipo 1. Também 5 e 11, mas o tipo 1 um, que forma principalmente tendões, ligamentos, está na nossa derme. Para quem não sabe, os tendões, galera, ele está lá permeando o músculo com o nosso osso, ligamento osso com osso. Então, é a mais resistente de todas. São as fibras colágenas. Fibras reticulares formadas por colágeno, principalmente do tipo 3, mas glicídios, que são açúcares. Acabou-se, como eu já falei, de órgãos, é, pode ser de órgãos hematopoéticos, como o baço. Lifonodos formam redes em torno de células musculares, então é como se fosse sustentação, um esqueleto mesmo, um arcabouço. E células de órgãos epiteliais, como fígado, como rins, tá? Ligação do tecido conjuntivo também com outros tecidos. Então é importante você anotar isso aqui. Agora para estudar a última fibra do tecido conjuntivo. Dá uma olhada para cá. Fibras elásticas, olha, formadas por elastina, miofibrilas e fibrilas. São delgadas, na verdade, delgada quer dizer fina em comparação às fibras colágenas, tá? E sem estriações longitudinais. Estriações longitudinais são aquelas que a gente pode encontrar nas fibras colágenas. É por isso que ela tem a capacidade de ceder facilmente, cedem facilmente, mas logo voltam ao estado inicial. É como se você pegasse uma borracha e esticasse. Então, na verdade, essas fibras elásticas, elas que dão Elasticidade ao nosso corpo. Olha, a derme que faz parte da nossa pele, ela tem um colágeno, tá? Que é importante, que é resistente à tração, mas também tem que ter um pouquinho de fibras elásticas. É, a partir dos 25 anos, só para você ter uma noção, o nosso corpo começa a declinar, começa a produzir menos. É por isso que a nossa pele, com o envelhecimento, por volta dos 25 anos, pode depender de pessoa para pessoa, ela começa a ficar menos elástica, ela começa a envelhecer, você começa a perder a elasticidade. Você pode encontrar também fibras elásticas em ligamentos, maior quantidade com certeza de fibras é, colágenas, mas tem também elásticas. E parede de vasos calibrosos, nossos vasos sanguíneos, eles têm que ter determinada elasticidade. Agora vamos ver de forma geral como é que funcionam algumas principais células do tecido conjuntivo, galera. Dá uma olhada pra cá, olha. Principais células, primeira origem de algumas principais células. Eu tenho uma célula aqui chamada de mesenquimatosa indiferenciada. Claro, se o termo dela é indiferenciada, é porque ela vai se diferenciar em outras células, como... Algumas células do tecido cartilaginoso que a gente vai estudar melhor em uma aula só para o tecido cartilaginoso, condroblasto, condrócito, tá? Tá relacionado à produção de cartilagem. A gente vai ter uma aula também para falar sobre tecido adiposo, onde eu vou falar dos adipócitos, tá? Relacionado a armazenar lipídio. Nessa aula a gente vai falar sobre os fibroblastos e fibrócitos que estão relacionados à produção principalmente de fibras, e a gente vai ter uma aula também para falar sobre o tecido ósseo, galera. Osteoblasto, osteócito, osteoclasto. Toda vez que você escutar o termo ósteo, lembra de osso. Só que apenas uma origem, se vier em prova, já tem que estar tá anotado. Agora bora começar a estudar a célula mais comum do tecido conjuntivo. Olha para cá, galera. Já bate um print nesse quadro. É o fibroblasto. O fibroblasto, o termo, a origem dele, etimologia, quer dizer aquele que produz fibras, tá? Mas ele não produz apenas fibras. Bora ver aqui. A célula mais comum do tecido conjuntivo é o principal responsável por produção de fibras. Lembra as fibras que a gente já estudou? Mas também ele produz substância fundamental amorfa, tá, galera? Apesar que ele não vai produzir água, íons, né? Mas sim, grande parte lá é, das glicoproteínas que tem na substância fundamental a A sua forma inativa é o fibrosto, Então, quando ele está ativo lá, produzindo as fibras, ele é o fibroblasto. Geralmente, o primeiro a ser formado, a primeira, a primeira célula a ser formada, a gente chama ele de blasto. Blasto. Quando ele dá origem a outra célula ou se diferencia, assim a, a gente termina com cito. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho a hemácia, que a gente vai estudar futuramente. A hemácia... Ela surge na forma de eritroblasto, tá? Eritroblasto. E ela pode se diferenciar, perder o núcleo dela e virar o eritrócito. Para quem não sabe, o eritrócito é hemácia. Hemácia nucleada. Então, geralmente, o cito é quando ele já vira uma coisa diferente. O fibroblasto, ele tem a função ativa e pode ficar na forma inativa, na forma de fibrócito. O fibrócito, por sua vez, algumas vezes ele pode receber um estímulo e voltar... A ser fibroblasto, tá? Então, alguns fibrócitos, a partir de estímulo, como uma lesão, vamos dizer, na tua pele, pode estimular uma cicatrização. E pode virar um tipo de fibroblasto chamado de miofibroblasto. Mio vem de músculo, tá, galera? E vai começar a produzir substâncias para cicatrização. Nesse caso, quando é feita pelo miofibroblasto, é, a cicatriz que é formada ela é feita basicamente por tecido conjuntivo. Tudo bem? Saindo da frente. Agora eu montei uma tabela aqui para mostrar as principais células para vocês de forma resumida. Kennedy, é por que de forma resumida? Porque não faz sentido eu especificar agora nessa aula se a gente vai ter aulas específicas. Vai ter uma aula de tecido ósseo, de tecido cartilaginoso, tecido adiposo. Então a gente vai especificar. Tá? Então aqui é o geral, tem muito mais células, tá galera? Então, saindo da frente, só para a gente ver o geral, mas é interessante você bater um print e anotar que esse esquema tá legal. Célula, origem e a função. Já falamos do fibroblasto. É, origem é uma célula mesequimatosa, mostrei até uma imagem para vocês, tá? Produz principalmente o que? Fibras, fibras, galera. O adiposto origem dela, a gente vai estudar em tecido adiposo. Célula mesequimatosa se diferencia em lipoblasto, a gente vai estudar, vira o adipócito. Armazena o que? Lipídio, principalmente triglicerídeos, forma de armazenar energia no nosso corpo. Osteoblasto, começou com osteo, é osso, osteoblasto, osteoclasto. O osteócito. A gente vai estudar em tecido ósseo. Origem célula mesenquimatosa. Produtores da parte orgânica do tecido ósseo. Uma vez que tem o orgânico, mas tem também o inorgânico. Eu vou ensinar pra vocês. Inorgânico é o que? É cálcio, fósforo. Tá? Inorgânico. Ele produz a parte orgânica. Condobra... condroblastos, tá? ele está relacionado à cartilagem. A gente vai estudar em tecido cartilaginoso. Também a origem célula mesenquimatosa. Galera, macrófago, mastócito e o plasmócito eu falei em sistema imune então se você já assistiu aula de sistema imune beleza, se você não assistiu, corre lá que eu vou falar especificamente, eu falo especificamente deles macrófago, oriundo de monócitos, que é, são células que estão no sangue tá galera, tá relacionada a fagocitose secreção, apresentação de não assiste a aula de sistema imune mastócito Produzido pela medula óssea vermelha, participa da inflamação, está relacionado à alergia também. Plasmócito, para quem não sabe, ori é originado da medula óssea vermelha. Ele é um linfócito B, tá? Ativado. Na verdade, o linfócito B se diferencia, vira o plasmócito. Grande função dele, produz anticorpos, tudo bem? Mas lembrando que essas células aqui, galera, relacionadas ao sistema imune, a gente tem uma aula de sistema imune saindo da frente para você bater um print.